Eu, Rafa, e eu, Dudu, e nós somos e os irmãos Rafa. E hoje, rapaziada, tudo que eu fizer, o Dudu vai ter que fazer. Vou mostrar pra vocês aqui, ó o mesmo tanto de água. Essa aqui é sua jarra, esse aqui é seu copo, e esse aqui é meu copo. E eu aposto, Dudu. Ó, vou pegar aqui na minha carteira. Ó. 10 reais que você vai faz a mesma coisa que eu faço. Fácil. Então vai. Eu vou apostar 10 reais também. Duvido que você faz. Faz. Duvido, eu vou apostar 10 reais. Eu... Duvido, eu duvido. vou apostar. Você fechou então, apostar. vai, ó. Tudo que eu fiz, tem que fazer. Ok. Tem nada aqui. Hoje é... você não vai conseguir. Valeu com 10 anos. Do... Ai, ai, ai, gente. Como ah, que é não. quase ganhar 10 anos de um burro? Burro do choneco. Ó, velho, não valeu, velho. Não, não valeu, boneco. Mais 10 não valeu. anos, né? Vintão, ó. Vintão eu tenho agora. Não valeu. Valeu sim, mãe, justo? É Justo. Justo. Não, que não que valeu. Você? O quê? Véio? Não valeu. Valeu, moleque. Valeu. Apostou? Você apostei? Não, não, não apostei, velho. Como não. assim? Não, você falou, tá no vídeo, você quer não, ver? Não, como você assim? Você Não, pega a uma... mão. Ah, véi. Ô, oh. oh, louco. Eu perdeu, perdi o cabelo. Ah, Deus. vai vazar, né? velho. Vai você vazar. Perdeu, você vai ah, é? Que volta. You win. Perfect. Galera, tive uma ideia, mano. Pra recuperar o meu dinheiro, galera. O meu dinheiro, isso mesmo. Meu irmão, desde pequeno, odeia... Não suporta, não suporta refrigerante, galera. Então, eu vou pegar e fazer um suco para mim. E meu irmão, eu vou pegar um suco de uva para mim. E ele, e para ele, um refrigerante de uva. E mano, ele adora suco de uva, suco de uva, laranja, qualquer sabor. Ele gosta de suco para caramba, mano. É a paixão dele, galera. Eu vou é. lá buscar as coisas, rapaziada. E bora pro vídeo. Então, galera, eu vou pegar as coisas aqui, ó. Copo. De uva, de uva, ó. mesmo. A água tá aqui. E o melhor de todos, refrigerante. É, Primeiro eu vou fazer um suco aqui. Gelante, galera. Caramba, tá. Deixa eu ver é muito bom, mano. Muito bom. Nossa, congelado. Congelado, galera. Será que é assim? Esperar o suco aqui. Vou tá o mesmo tanto. Então, galera, olha aqui. Muito igual, velho. Esse é o refrigerante e esse é o suco. Mano, ficou igualzinho. Galera, busquei onde eu andei a latinha debaixo da mesa. Vou chamar ele. O oh, que é que cara? Por que que tá gravando? Ah, vem aqui, mano. É... Vamos ver quem toma mais rápido. Não é trollagem. não, né? Não, não é trollagem. Vamos ver Mas quem é que toma que tá mais, mais rápido. Não, tá, tá. ó. É o vídeo. É o vídeo, né? É. Tá. Vamos ver quem toma mais rápido. Tá. Mas eu não vou devolver o assunto, então. Ah, vamos postar. Ah. Vamos postar, ó. Só oh. tem uns de dinheiro. Quanto você tem? Só tem isso aí, mais uma cidade. Eu posso vir não, velho, que eu tô me sentindo um gole. Tá, então vamos, então bota aí em cima da minha que eu chuto. Então, você então. não consegue, minha égua, no não gole. Eu acho que eu consigo. Vai. Então vamos, então. Vai, vamos? Vamos, Vai. vamos. Vai. Vai. então vamos. Bora? Junto. Vai? 3, 2, 1. 1 e. Não, <risos> ah, do... não, não, não, não não pode, não pode, não pode, não pode, fica ficar com ela, o réu aí que? O que é isso aqui? Não, não, não, tem dinheiro não. não o meu é dinheiro, é dinheiro, né? Você roubou? Cara, você, você roubou, faz? você claramente roubou, velho. Não roubei você nada. Você roubou mano. sim. Você, ai, roubou, ai, sim. Ai, não, você roubou Como que você não roubou? Você dando refri, porque você tomando... de Tomando suquinho, seu vagabundo. Tomando suquinho ainda. Tomando suquinho é fácil. Eu tô tomando refri. Refri, eu odeio refri, velho. Suquinho? Não, não, não, velho. Não valeu, velho, não valeu. Não! velho, mas de Tá velho! Tá muito, gelado, tá muito É, né? É. Viu como que é bom? <risos> oh, okay, ah. velho, você... Tá Tá O que é bom, filho? Eu, esse foi o vídeo, né? <risos> Espero que vocês tenham gostado aí! Deixa o like e comenta aí embaixo. Se inscreve no canal, galera, aí, que esse vídeo ficou vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta? Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. tchau. tchau.